super incentivado o pessoal ir e fazer. Tem, tem é, comemorações, tem pedido de casamento, tem, tem Nossa, várias coisas legais. O pessoal abraça a ideia mesmo, sabe? da Amazon será que vai ser filmada lá também vai já começou a ser filmada lá também né se não me engano em Auckland que começou a ser filmada a série da, da Amazon do senhor dos anéis então mais uma coisa para Nova Zelândia relacionada ao senhor dos anéis né então é, tem bastante coisa aí né Rafa para fazer aí tem. durante muitos anos né tem tem muita viagem porque a série da Amazon vai bombar, eu acredito que vai. Nossa, vai ser ótimo. Vai ser top demais, né? Então, vamos começar, né? É... O que, que tem lá, né? O que, que dá para ser visitado? Porque, assim, é... os filmes, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, as trilogias foram filmadas lá na Nova Zelândia, né? Então, é... tem os sets de filmagens, as locações lá. Nem tudo dá para visitar, muita coisa é, é paisagem, né? muita coisa é fica muito distante. Então, tem eu, eu acredito, Rafa, você vai me falando aí, que existem pelo menos dois tipos de, de locais para visitar. Aqueles que você só vai olhar, que é uma paisagem, e aqueles que dá para interagir, né igual o Hobbiton, que também a gente vai falar bastante de Hobbiton, né? que eu acho que é o mais uhum. conhecido. É basicamente isso, né? Tem muitos cenários, você calcula mais ou menos quantos lugar, lugares que dá para visitar relacionados à Terra-média, lá na Nova Zelândia. Tá. É, eu, eu diria três tipos. Um que você dá para entrar mesmo e, e entrar num lugar que é um só pelo... É, não, o estúdio também. Mas, bom, tem hum. uns que você pode entrar e ver, praticamente tocar nas coisas. É, tem aquele que foi usado como cenário, mas é assim, outdoor, né, que é fora, é tipo um parque, alguma coisa assim, que ainda tem algumas coisas que sobraram, uhum. como, você quer que eu fale já qual ou a gente vai passar um por um depois? <risos> Não, é, eu acho que agora dá para a gente já mostrar algumas fotos, não de Hobbiton, mas dá para a gente mostrar de alguns outros lugares, assim, né? Tá. Hobbiton a gente vai deixando para depois. É, vai... Era Hobbiton então, tem esse eu queria que queria Então tem mais ou menos... É. Não, não, era do outro. É. É, tem o que você consegue ver, tem, ainda tem placa, tem algumas coisas que sobraram da filmagem. Tá. Uh, e tem aqueles que você vai ver só, assim, uma montanha e você vai lembrar que lá teve tal cena, porque foi ou digitalizada ou eles criaram o um cenário ali, montaram tudo, uhum. mas que já não tem mais. É esse o caso, por exemplo. Tá. Uh, então, eu, eu diria três tipos, né? Sim. E em cada um, e depende, em cada um deles, é, como foi filmado em todos os lugares, na Ilha Norte e Ilha Sul, a Nova Zelândia ela é, vamos dizer, dividida em Ilha Norte e Ilha Sul. Tem várias outras ilhas, mas as maiores são essas. Ah. Então, tem locações nas duas ilhas. Tem lugares que você pode dirigir até lá, que é pertinho de cidade. Você faz um day trip, assim, você pega um dia, vai e volta no mesmo dia. Tem uns que você tem que ir de helicóptero para poder chegar lá de cima. Não. Tem uns que você precisa dirigir várias horas no meio do nada para chegar até lá, ver uma paisagem. É... Tem um lugar que não dá mais para entrar. Então, é bem, Entendi. assim, específico cada, né, de cada locação. É... Você perguntou quantas. Então, que eu. É vi assim, né, consegui mapear, são mais de 30, 20, Ilha Norte umas 24, 25, Ilha Sul também 20 e pouco, então umas 40 vai, vamos dizer. 40 lugares é... que é possível visitar, chegar até lá. É, você olhar, nem que seja de fora, assim, olhar tipo, uhum. poxa, ali eu, se eu pudesse entrar eu veria tua coisa. Entendi. É... Não, uma coisa que eu queria deixar claro também para a galera é que, tipo assim, a Nova Zelândia e esses cenários, esses sets, na verdade, de, de filmagem, é, são os locais onde realmente foram filmados os filmes. Tipo assim, não é igual a Disney que reproduziu ah, né, um local. A Disney, por exemplo, ela pegou, ou então a Universal, né, que, que é, que é da, da Warner lá, que, que reproduziu o parque do Harry Potter não foi filmado lá naquele parque, ele reprodu... ela reproduziu os cenários dos filmes, num local que dá para você interagir e tal. É, na Nova Zelândia, são os locais onde os atores estiveram gravando, onde o diretor, o Peter Jackson, esteve lá, é, ele alugou aquele local, então você vai estar visitando o local do filme mesmo, né? Tipo, não, não é uma simulação né, do que seria, ou, do que... ou dos filmes, né? Só a simulação, mas é o local mesmo, né? Então, você, você chuta aí mais ou menos entre 30 e 40 locais aí, que dá para visitar, Sim. dá para a gente chegar lá é. e, e... Entendi. Eu coloquei aqui um mapa, só para a gente ter uma noção de alguns lugares aqui, e, e da, do, da geografia um pouco aqui da... Você falou de Ilha, Ilha Isso, Norte, Ilha, Ilha Sul. Sul. É. Vou até é. abrir mais um pouco aqui para a galera ver. É... Então tem aí tipo a ilha de a parte norte, né? Essa parte de cima onde tem Wellington, né? Wellington, uhum. Wellington é é a capital. É a capital, é. O nome fica Nova. ali no, no mais ou menos no meio da ilha norte. Uh, não é a capital, todo mundo pensa que é, né? Por ser uh -huh. é a cidade maior e mais conhecida, mas é Wellington. E Wellington Sim. fica também na Ilha Norte, mas bem... É a última cidade ali da Ilha Norte. No sul um da Ilha Norte. <risos> Bacana. Aqui nesse mapa a gente já dá para ver alguns locais é, onde estão né, é, os sets, né? Tem Hobbiton, tem Valfenda, né, tem o, o Monte da, da Perdição, tem Gondor... É, Édoras, que é em Rohan, né? Tem Isengard e o Rio Anduin. Alguns aqui, né? Por cima, é que eu peguei esse, esse mapa aqui na internet, para a gente ter uma noção que eles estão bem distribuídos, né? Na, nas duas ilhas aqui, assim, né? Não é um do lado do eu outro. É, por isso né? que. É, não. Tem <risos> regiões que você tem alguns, então você consegue passar alguns dias ali e visitar mais de um durante a sua estadia, mas. É por isso que é legal você pensar muito bem, planejar muito bem. Porque às Sim. vezes o que faz sentido para uma pessoa conhecer, não faz sentido para outra. E aí não adianta você ir caçando todos e fazendo todos, porque primeiro, apesar de parecer uhum. pequeno, o país é grande. Sim. É, as coisas são distantes uma das outras, né? Então você tem que otimizar seu tempo e fazer funcionar do jeito que for melhor. Sim. Não perder nada que for importante para você, né? Sim. Entendi. Vamos, vamos mostrar algumas imagens, só para o pessoal ficar doido. O <risos> pessoal virar. E eu também, eu me empolgo toda vez que eu faço. É. Então, isso daí é onde fica Edoras, né? Tipo, existe mesmo esse monte aí. Você tinha até falado o nome do monte, você lembra? O Mount nome Sunday. Mount Sunday, aí, é, ó. É. É. E aí, é, é o Monte Domingo, então, esse daí. É, é. <risos> <Esse> sim, daí. <risos> Então existe mesmo, galera, esse monte é onde foi gravado Édoras, né? Que seria onde fica a cidade e o Palácio Dourado ali, o Passo Dourado do, do Rei Telden, né? E realmente eles construíram, né, a gente vê até na, na, nos extras do, dos filmes, né? Eles construíram um local ali em cima, construíram o palácio e, e as casinhas, né? E, só que eles removeram depois, né? Deixaram um monte normal lá, né? E o legal é que eles tomam um cuidado muito grande. A Nova Zelândia, é, é, assim como a Austrália também, eles são muito conscientes com o meio ambiente. Então, eles tentam ter o menor impacto possível. Eu estava lendo, inclusive, que as árvores que tinham no caminho que eles precisavam, eles né, tinham um caminho para chegar lá. Uhum. Então, eles tiveram que remover certas árvores. Essas árvores ficaram, tipo, numa... É na maternidade, é num lugar que foram cuidados para poder ser replantados uhum. depois que tudo fosse. Nossa! Tudo cenário fosse retirado. É. Que legal! É, bem legal. Então, esse local aqui dá para visitar, é um dos locais que dá para visitar, dá para chegar lá. Isso, é. Você consegue, talvez não chegar lá em cima, assim, mas você chega para tirar essa foto, sabe? Entendi. Bacana. Vamos ver outro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, essa entradinha aí é a de o abismo de Helm e também Isso. a entrada do, de Minas Tirith. Uhum. Existe uma é, mina aí, ali mesmo, né? Umas minas é... de... Tipo, umas pedreiras ali, o que que é? Tipo assim, Isso. aqui é só a entrada, né? Mas é, você tem que ir mais para frente para poder... É... Como Esse que é, é um mas... dos lugares que não dá muito para ir além disso, né? Ah, então, ai, é uma entendi. pedreira, realmente, ela ainda tá ativa. Tá. Então, você consegue ver isso daí e, e tentar usar a imaginação ali. Mas que nem você Sim. falou, não é um estúdio, né? Então, você vê isso e fala, cara, o pessoal esteve por aqui filmando e Sim. sabe você consegue sentir o lugar. Não, além de existir o local, assim, de existir fisicamente, tipo, não é... é, é, é a natureza mesmo, né? Tipo assim, é uhum. real, né? Não é tipo de mentira, algo montado, né? sei lá, que eles construíram, é algo é. real, né? Vamos ver mais outro aqui. Ah, essa é a entradinha de Valfenda, é isso? É, esse que eu estava falando naquela hora, que ainda tem placa, ainda tem algumas coisas que estão por ali para gente interagir também. Dá para tirar umas fotos legais, caminhar por lá, né? Então, é o meio termo entre não existe nada mais e existe tudo, como em Robson, esse é o meio termo. Ah, entendi. Tem umas, acho que tem mais plaquinhas aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem essa, tem, né? Tem. É. Uhum. Ali, Rivendell, Valfenda. É tem um ponto turístico, né? Então tem a placa tipo, vá para lá que você vai chegar em Valfenda. <risos> bacana, bacana. É. Deixa eu ver se tem mais. Ah, essas partes aqui é interessante. Me explica essa foto é... aí. Então essa foi uma tentativa de recriar a cena, então aquela cena anterior que você mostrou que Vou é. Vou mostrar aqui. Ó. Essa. <risos> eles Vamos... filmando, né? Uhum. <risos> e aí nesse passeio a gente faz isso, a gente deita lá, finge que né, foi como que tá sendo como eles fizeram, <risos> é, no lugar, no local exato que aconteceu. Sim, aí então, você tentou simular aqui. Tem gente. Aqui. É. <risos> Tem gente que, que vai com a roupa, e é muito legal de ver, porque quando você tá lá e você vê as pessoas com roupas roupa, você fala, putz, devia ter trazido a minha. <risos> tipo, o pessoal de cosplay, é super incentivado, assim. É, isso? É, <risos> e é super incentivado o pessoal ir e fazer, tem, tem é, comemorações, tem pedido de casamento, tem, tem Nossa, várias coisas legais, o pessoal legal. abraça a ideia mesmo, sabe? Eles realmente estimulam hum. as pessoas que querem, fazer isso, porque, cara, faz parte da, da vida deles, né? Sim, sim. É bem que legal. Que bacana, que bacana. É. É, só respondendo uma pergunta aqui do, do Lucas Salvino, é, onde fica Fangorn. Fangorn é um lugar que dá para visitar, pelo que eu pesquisei também, né? Não sei se você lembra eu de caber. Preciso ver na minha lista, não, eu preciso é. ver na minha lista. Eu acho que esse, que Fangorn eu cheguei a ver e é, e é realmente uma floresta mesmo grande. Não sei se dá para visitar, mas foi, não, não é tipo, montagem assim, existe o local mesmo. Pelo que eu lembro. É, muito assim, provavelmente, é, né? é. Agora se dá para visitar, eu não sei. <risos> e aqui, ó, o que, que é esse daqui? Esse é um lugar na Ilha Sul também, que é, é perto dali da outra foto. É, é. Se, olha a data, ainda tinha, foi câmera 2006. Ou, quantas vezes você foi para Nova Zelândia? Duas vezes que você foi para Nova Zelândia? Não, putz. <risos> ah, no mínimo umas cinco. Ô louco, então é, é isso aí, é, fale com a especialista aí. <risos> é, não, é, é bom, porque morando na Austrália é pertinho, né? Você pega um voo, três horas tá lá. Depende do lugar, às vezes, mais perto, então... É 1.500 quilômetros, é... né? Uma coisa assim, da Austrália para Nova Zelândia, é uma coisa depende assim. Depende da cidade que você sai para a cidade que você chega. Ah, entendi. Realmente uh, vai para é Alckmin. É um voo, tipo, ponte aérea. Hum. Não, dá para ir para outras também. Dá para ir ah. em seis aeroportos internacionais lá. Então, você depende da qual cidade você sai de, da Austrália, você chega nesses outros. E, e como a Austrália uhum. é meio que doméstico, né? Austrália e uhum. que nem eu falei, é meio ponte aérea. Às vezes tem até voo para aeroportos menores, não precisa nem ser esses que ah. internacionais. Vo, voos tipo particular, assim, né? Até, né? Particulares. Uhum. É, é, comercial isso, normal. Isso, isso. É. É, é. isso. Esse, esse local você lembra o que, que é, tipo assim, do, da, do filme? Não sei se você colocou aqui é esse daqui. Tá na ó. próxima foto. É. É, é esse que o ângulo. É, é. Ah, tá legal. O então ângulo é que foi tirado é o ângulo que foi tirado não mostra essas montanhas em si, mas é na região, entendeu? Tá bom, tá bom. Então aqui, é. É, então, Isengard a gente já sabe que dá para visitar. <risos> é, e aí no tour tem os tours especialistas, então a gente sabe quem quem que ajuda a levar para os lugares que você quer ir, entendeu? Você fala, Carol quero o ah, tá bom, então vamos lá, é aqui ah, nesse lugar. Legal, e aí, legal. É, aí você consegue tirar foto certa no lugar certo, visitar, fazer pergunta, o pessoal é, é bem aberto, bem. Nossa. como eu falei, faz parte da vida deles, né, então eles é. gostam, gostam de explicar e é. tal. O legal é que assim, igual, a foto está de 2006, mas a gente vai ter mais fotos de Hobbiton que são bem mais recentes, né? Tipo, é. a, de, a de Hobbiton deve ter no máximo dois anos aí, sei lá. A, a minha a, é, é. A se é, passou, aquela... né? É, é Só foi de... quando eu comprei esse aqui. Ah, bacana. Antes da gente continuar, o Den, Denner Ferezin perguntou aí, ó. Essa pergunta para você. Rafa? É, falou pra mim, perguntar pra outra Rafa, né? É a minha chará, né? Pergunta qual é o personagem favorito dela. Qual é o seu personagem favorito, Rafa? eu pessoal quer saber. Ai, gente. Posso pensar um pouquinho? Pode. É tão difícil. É difícil, é Porque difícil. Porque tem mais, é, tem mais de um, então... Não, eu Foi sempre complicado. falo, os meus, eu sempre falo que é o, o, o Bilbo e o Gandalf, então eu já fico nesses e pronto. Pois é, olha, o Gandalf acho que é, é assim, é o concur, né? É, não de tem todo como mundo não gostar mundo, dele. Não, de não tem dele. como, é, bom, não sei, deve ter alguém que não gosta, mas cara... Então, é um pouquinho difícil, eu gosto muito do Bilbo também, então é... Sim. Ela sei, vai pensando e depois que... ela fala aí. <risos> vamos, vamos continuar aqui, ó. Ah, esse lugar aqui, ó. Vamos voltar na, no filme. Aquele momento que o, o. Até na foto anterior, teve uma foto que a gente mostrou que vocês tentaram simular, que era o, o, o Frodo e o Sam é, olhando ali, escondidos, os olifantes. É, no, no, no momento. E agora aqui é a parte onde os olifantes aparecem, né? Isso, é porque aqui, aí ó, então você foi tava computador, né? Né? A parte deles. É, Que é. é. essa parte aqui, aqui estavam um... E agora a gente tá no ângulo que dá para ver os elefantes. Uhum. Então foi parte por, é, gerada por computador. Uhum. E se eu não me engano, a parte dos humanos, acho que eles conseguiram colocar os humanos. Não sei se foi tudo feito no computador. Na é, das... época, eu acho que eles misturaram, né? É, é. Um dos lugares que eu acho que é imperdível de ir, que é. não tem a foto aí, não sei se você colocou do estúdio. Você colocou? É. Do estúdio? Uma foto. É. Ah, não sei, depois eu vou dar uma olhada aqui. Que, que parte você tá. fala do estúdio? Não, porque onde foi tudo feito, né? Onde foi ah, tirado. Sim, sim, sim. É... sim, sim, sim. Ah. A parte o estúdio da... que fica em Wellington é um lugar que eu sempre coloco nos roteiros, porque não somente é o estúdio onde foi feito, foram feitos todos os efeitos, uh, e, e cenas também, né, gravadas e tal, mas eles são ótimos, com, por terem feito vários outros filmes <risos> que não têm a ver com as trilogias nem nada, mas é bem interessante também, é um lugar Sim. que eu geralmente não deixo faltar no roteiro. Bacana, Vou continuar aqui. Show, tem mais. acho que é só isso dessas fotos é, locais gerais aqui. Acho que é basicamente isso, né?